Julgue o item a seguir. Julgue o item a seguir. Considere que... Considere que... Dê um grupo de 10 condôminos... de um edifício. Pretende-se formar uma chapa para disputar a eleição do condomínio. A chapa A chapa será composta por um presidente um vice-presidente, um secretário e um tesoureiro. Se uma pessoa pode ocupar apenas um desses cargos, então o número distintos de chapas que podem ser formadas é superior a 5 mil? Então, vamos lá, família. Antes de eu continuar aqui, vamos responder o nosso amigo Marcelo. Então, Marcelo, o que, que acontece aí nessa questão? Você está confundindo, tá? Eu estou transformando taxa nominal em taxa efetiva. Quando você converte a taxa nominal em taxa efetiva, você usa a proporcionalidade. Quando você converte taxa efetiva em taxa efetiva, Aí você usa aquela fórmula da equivalência financeira, né? da equivalência lá das taxas de juros. Você está confundindo isso. Tá? Então, para transformar a taxa de 24% ao ano tá? capitalizada mensalmente, eu vou usar a ideia da proporcionalidade. Por quê? Porque eu estou passando, eu estou transformando a taxa nominal em taxa efetiva. É aí que você está confundindo. Você está usando outra fórmula. Tá? Que não é a fórmula para ser utilizada nesse caso. Beleza? Legal? Então, vamos lá, família. Olha aí. Olha aí a próxima questão. Vamos que vamos. Vamos lá. Voltando aqui para a próxima questão. Essa questãozinha... É uma questãozinha sobre análise é uma questãozinha sobre análise combinatória. Legal? Como é que eu sei que a questão é de análise combinatória? Pela característica da questão. Né? É a ideia de formação ali de grupos. Né? Passa uma ideia de formação de grupos. Ele quer Saber a quantidade né, de grupos que eu posso formar. Legal? Então, sempre que a questão passar essa ideia de grupos, quantidade de grupos, a questão é de análise combinatória. Beleza. E para resolver essa questão de análise combinatória, eu preciso saber se essa questão... ela é um arranjo ou uma combinação. Né? Porque mediante essa escolha, eu vou saber o caminho que eu tenho que seguir. Então, é um arranjo ou uma combinação? Nesse caso aqui, é um arranjo. Nesse caso aqui, é um arranjo. Se é um arranjo, eu vou utilizar aqui o PFC. O que, que seria o PFC? É o princípio fundamental da contagem. Tá? PFC é o princípio fundamental da contagem. Tá legal? PFC. Por que, que é PFC? Princípio fundamental da contagem. E por que, que a questão é de arranjo? Porque a ordem importa. Ó. Eu vou escolher aqui ó, um presidente, um vice-presidente, um secretário e um tesoureiro. Aí eu vou escolher aqui quatro pessoas aleatórias, tá? Ó, Marco, Renato, Carol e Débora. Ó, presidente, vice-presidente, secretário e tesoureiro. Aí eu vou trocar aqui a ordem. Ó, Débora, Renato, Carol e Marco. Não alterou? Por que que alterou? Porque agora o presidente é a Débora e o tesoureiro é o Marco. Então se altera, Significa que a ordem importa Então se a ordem importa É um arranjo Então sempre que a ordem importar Grava isso Sempre que a ordem importar Dentro do grupo A questão é de arranjo E quando a questão é de arranjo Nós utilizamos o PFC Pô Marcão, vai rolar um futebol aí? Não Não vai rolar um futebol não PFC é o princípio fundamental da contagem. Aí o que que significa isso? Princípio fundamental da contagem. É um princípio multiplicativo onde multiplicamos as possibilidades de cada etapa do problema. Tudo lindo? Então você vai trabalhar ali com possibilidades. Aí a questão vai ficar fácil. Ó. Para a primeira etapa do problema. Vamos lá. Para presidente, eu teria quantas possibilidades? 10. Para vice-presidente, como só pode ter uma pessoa em cada cargo, então para vice-presidente eu não teria 10, eu já teria o quê? 9. Para secretário, 8. E para tesoureiro, 7. Fazendo aqui o produto porque é um princípio multiplicativo. Vamos lá. Quanto é que dá essa continha aqui? 5.040. Aí eu vou analisar o item. O número distinto de chapas que podem ser formadas é superior a 5.000? É superior a 5.000? Sim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 e bônus 3, mais 6 meses de acesso. Ou seja, você terá um ano pelo preço de 6. Então, o cálculo é simples. Ó, continha, de continha de padaria. Ó, se somarmos aqui todos esses valores, seu curso sairia por mais de mil reais. Mas hoje, você vai pagar apenas 12 de R$ 30,72. Se você pagar à vista